Palavras de um bom amigo É, olhe as horas, os dias, não acredite no fim Acredite em mim, ainda estou aqui, ainda estou por perto, vendo você Às vezes errado, às vezes certo É caro amigo, sou seu bom amigo, mesmo distante ainda estarei aqui Pronto para uma nova balada Para mais uma namorada Pronto para mais uma risada. Uma gargalhada às 5 da manhã. Juntos esperaremos o amanhã. Amanhã. Novamente veremos o sol nascer. Lembraremos do passado e suas brincadeiras. Daremos risadas das mesmas piadas. E mais uma vez andaremos para o futuro. E meu amigo, acredito ainda na vida. Ainda procuro a festa. Na hora da despedida novamente começar. Sem parar. Só curtir. Livre como um pássaro. Livre na madrugada. Livre.